Viva Irmãs, Irmãos na Fé. Reparem, fiz aqui uns, umas dobragens bastante diferentes. Portanto, comecei por dobrar primeiro assim, depois assim e finalmente assim. E vamos ver o que é que isto vai dar. É a primeira vez que eu estou a tentar esta dobragem. As dobragens, é evidente que quanto mais estranhas, mais desenhos interessantes podem, podem dar ou sair, não é? Vamos lá ver que o efeito surpresa também é muito interessante. Vamos vez ver se isto ficou bonito. Ok, está com boa pinta. Oh, oh, oh, oh, oh, oh maravilhoso! Eita glória!